Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta blusa Godet ela é super simples de fazer, não precisa de molde e é incrível a rapidez e você pode fazer ela mais comprida, para quem gosta de cropped pode usar ela mais curtinha então ela é muito versátil e não precisa de molde Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é uma blusa godê e ela não precisa de molde, tá? É, eu trouxe aqui a boneca só pra me ensinar vocês as medidas que vocês vão precisar para fazer essa blusa. Vocês vão precisar destas duas medidas. A medida desta parte aqui do ombro até aqui a manga, aonde você vai querer o comprimento do seu braço... E a medida do seu decote, tá? Então, aqui, olha, eu fiz um risco verde no pescoço dela, que é o contorno que você vai fazer aí em você também, né? Que é a partir daí que vocês vão tirar a medida. Vocês vão ver se vocês querem ela manga longa ou manga curta. Lembrando que a mesma medida da manga vai ficar aqui no corpo. Então, não façam muito curta, senão vocês vão ficar com um cropped, Ok? Então, no meu caso, eu vou fazer manga longa. Então, eu vou pegar aqui a minha fita métrica e vou tirar a medida daqui do meu pescoço até, olha, contornando todo o braço até o comprimento que eu quero. Aqui na boneca, olha, tá dando, tá vendo? 11,5. No meu caso, dá 60 centímetros, tá? Tá? E a medida do decote, você vai colocar a partir daqui também, do pescoço, até onde você vai querer esse decote. Se você quiser fazer ela bem abertona para usar com top, fica bem bacana também. No meu caso, eu vou aqui na manequim, olha, tá dando dois centímetros. No meu caso, é um decote de 10 centímetros, tá certo? Mas é assim que você vai tirar as medidas que você vai precisar. Medida aqui, da blusa aqui, que você vai querer... A partir do pescoço até o seu punho ou até onde você quiser ela, o comprimento da blusa. Lembre-se sempre que o mesmo comprimento que for ficar no seu braço é o comprimento que vai seguir no corpo. Então, não façam ela muito curta, porque senão ela vai ficar bem curtinha aqui, tá? E a medida do decote, tá bom? Então, essas duas medidas que você vai precisar. Então, tá aqui o meu tecido, eu dobrei ele ao meio, aqui tá a dobra do tecido, tá? E eu vou achar o meio dele, que está aqui, olha. Eu vou mostrar ele todo pra vocês entenderem, peraí. Olha, aqui tá uma ponta e aqui está a outra ponta. E eu achei o meio dele, aqui marquei com o um alfinete. Aqui é a dobra do tecido. posicionar vocês de novo aqui. Agora, a gente vai pegar a fita métrica e aquele comprimento que eu falei pra vocês, no meu caso, 60 centímetros. Olha, eu posiciono a minha fita aqui e marco os 60 centímetros que eu falei pra vocês. Com giz de alfaiate ou com sabonete, com o que vocês preferirem. E aí, eu vou riscando toda a volta, 60 centímetros, pra ficar arredondado, que é o godê da nossa blusa, certo? Ó. Você vai riscando aí pra gente unir isso daqui depois. Então, agora que eu risquei toda a volta, eu vou cortar deixando uma margem de costura de um centímetro. Como eu já tô cortando na dobra do tecido, já vai sair frente e costas. Então, cortei, tá vendo? E aqui já é... Aqui, na verdade, é o ombro. Então, aqui eu vou cortar o decote. Então, agora a gente vai precisar daquela outra medida que eu falei pra vocês. No meu caso, 10 centímetros. Então, eu venho aqui e marco 10 centímetros. Eu vou cortar um pouquinho maior, eu vou cortar aqui com 13, tá, ó? E aí, você vai abrir aqui esse decote. abrir, aqui ficou o decote, tá vendo? Que ele ficou um decote bem pequenininho, porque a gente só abriu. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir um pouco mais ele, tá? Porque ele fica fechadinho, né? Então, eu vou cortar como se fosse um decote em V, olha. Então, eu vou tirar aqui do lado, aí aqui você tira quanto você quiser, fica a seu critério. Pra mim tirar igualzinho do outro lado, olha, eu vou posicionar aqui a parte que eu cortei, Tá? Ficou um decote em V, mas se você quiser fazer outro modelo de decote, você pode, aí fica a seu critério, tá bom? Então, aqui é o nosso decote e aqui é os ombros na nossa blusa. Agora, você vai colocar essa blusa no corpo, tá? Pra você ver aonde que você vai querer fechar a costura aqui da manga, tá? Porque ela fica com essa manga toda caída. Então, você vai lá, coloca a blusa no corpo e vê aonde que você vai fechar... Você vai fechar só uns 10 centímetros aí de costura dos dois lados. Então, posiciona pra ver onde que você vai querer que ela fique bem bacana. E aí, a gente já vai costurar essa parte. Essa parte você costura aí, aonde você vê que ela fica bacana no corpo. E agora, a gente vai fazer o acabamento da blusa. Aqui, pessoal, o resultado final da blusa, olha. Eu dei os pontinhos aqui, como eu falei pra vocês, tá vendo? Olha, tem acho que 5 centímetros, ah, tem mais. Deixa eu medir aqui, ó. Eu dei uns pontos aqui. 8 centímetros tem fiz isso nos dois lados pra gente fechar a manga, né? Aqui vocês não conseguem ver direito como que ela fica, mas no começo do vídeo vocês conseguem ver bem no corpo como que ela fica. Mas ela fica uma blusa godê, dá pra vocês usarem vários tecidos pra fazer ela, ela fica linda, super social. Se você quiser mais comprida, você faz, se você quiser mais curta, você faz, aí fica a seu critério. Não precisa de molde, que é o mais bacana, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, meninas, e eu espero vocês, então, em um próximo vídeo.